O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo um tipo de conscientização, tá? Porque não adianta a pessoa fechar o dó e assim, só existe um ser, depois ele abre o olho, ele acha que tem um monte de seres. Outra vez, tudo independente. A vida é impessoal. Então, nós somos um, isso não é teoria. Então, nós somos um. Se sumir essa imagem daqui, imagens, sem mudar nada na realidade sem essa imagem, olha, vai ser visto aqui o que? universo de uso. sem nenhuma, mais nenhum nível de separatividade no nosso ser Nem nenhum nível, um mínimo de separatividade o ser que nós somos tanto faz, a pessoa que veio aqui no uma hoje, como aquela que está no Japão a, a ligação que existe em nós é de unidade, não de um ponto Unidade. É algo que é um. Aí, por isso que eu falo, quando a pessoa já, já, já, vai, entre aspas, se expandindo a aceitação da unidade, ela vai incorporando mais essa possibilidade dentro do conceito dela. Certo? Esse conceito nosso, eu posso ampliar la à vontade. Tá? Posso, da mesma maneira que eu estou aceitando o pecamento, eu coisas, posso aceitar que, que, que eu sou um cidadão universal. Eu ampliei. Só que essa mudança que eu faço não altera em nada o universo que nós estamos, que é outra vez iluminado, inseparado, né? indivisível. Tá. Agora, onde eu quero chegar com isso aí? Eu quero, eu quero, o objetivo dessa inspiração aqui é acabar com conseguimos conceito olhos chamado crenças universais. Isso aqui é o conceito. Eu posso falar, eu chego a, a, a alguém e falo assim: você é vítima de 50 crentes universais. Amanhã alguém vai para a sala de jardim, as você está nos 48 crentes universais. Eu posso mudar isso aqui à vontade. Por quê? É conceito humano. Quando isso aqui teve uma finalidade para que houvesse o despertar da consciência verdadeira, isso aqui foi útil. Certo? Por exemplo, que a gente já falou. Eu já usei bastante essa questão. Então, a pessoa está aqui, é isso aqui, né? Isso aqui são crenças universais. A pessoa aceitou que são crenças universais. Aí, nós estamos ampliando de novo essa, essa, esse conceito para facilitar é, a solução disso da seguinte maneira: se nós olharmos as pessoas que estão aqui, uma, cada uma delas, então, é, entre aquelas pessoas que nós falamos que são de, de, de convivência desagradável ou desagradável, né? o iluminado, o, o tal do mestre, o tal do discípulo, todas essas aparências ilusórias, elas fazem parte desse maneirado de, de, vamos dizer, não, não queria nem falar a palavra crença porque não chega a ser, a, sai quieto. É. A palavra crença, se você não usar, parece que é uma coisa real. é palavra crença, sabe? Quando se nós acreditamos no real Que é a consciência é verdadeira é, é difícil qualquer palavra Se nós acreditamos no real Vamos dizer Passando a acreditar que eu, sou, é, que eu não estou sendo um ser humano. Mas quando eu afirmo Deus é o ser que eu sou, isso não é uma crença mais. Se alguma coisa fala de Deus, está é uma crença, né? Tá? Então, na verdade, não existe crença nenhuma no universo, que eu ia dizer. Muito menos crenças universais. cada mudança de conceito, ela tem que ter uma vantagem prática né? quando eu vejo uma pessoa de... o que esteja aparentemente no passado, presente ou futuro certo? se eu vejo aquele ser como um ser vítima de crenças universais qual que é a, a, a consequência é, de, é, desinteressante dessa experiência? Passar a achar Que o outro é que precisa despertar eu não Mas, E essa crença de que o outro deve despertar Tenta é, Se manter Para esconder a crença De que quem precisa despertar Sou eu Entendeu? É onde tem a questão? Porque esse estudo ele exige Tá? A revelação é pela graça A preparação para a revelação É a nossa dedicação Certo? Então é, Vamos colocar Nesse mapa que a pessoa carrega Vamos colocar só duas pessoas Chama Essa pessoa aqui Vamos tirar esse monte de gente Aqui tá Em dois seres só A e B Certo? Então no conceito dessa pessoa Se esse ser aqui for Jesus Cristo Por exemplo Então no conceito dessa pessoa Este é um ser iluminado Então eu nunca vai pensar Em modificar Alguém já orou para Jesus Cristo segurado? Quem fez peça a espécie Jesus Cristo? É? Alguém já fez? Por quê? Porque está no conceito que este é um ser que não precisa de ajuda nenhuma nossa. É ou é? Ao contrário, né? é, é, é? Alguém deixou de amar a Jesus Cristo por causa disso? Por não ter aquele nenhuma oração para ele? É? Ou, pelo contrário, por saber que ele não precisa de oração, é que eles estão amando a ele? o que nós devemos fazer, a capulosa fazemos, é enxergar o Cristo nela, ensinando-se que a oração, certo? Então, eu estou colocando aqui, isso aqui de modelo, como se fosse um, um ponto de análise, né certo? a pessoa não usar, ou pensar, aparentemente, está usando esses princípios de maneira errônea certo? Bom, aqui, ela olhar outra pessoa, ela não vai considerar o mesmo grau de dominação e vai achar que essa pessoa deve receber alguma, alguma algum impulso para caminhar com uma espiritualidade. Então, tem pessoas que falam assim: a minha família, várias pessoas estão voltadas para isso aí, mas tem uma pessoa lá que está totalmente fechada para esse negócio. Será que não tem um jeito? Né? A gente. Fazer essa pessoa se interessar Então é aí que entra isso que eu estou falando hoje essa aqui, é Esse aqui que está com a crença toda É esse aqui que é o problema tá? Esse quadro aqui E não é essa pessoa Por isso que, por exemplo, no caminho de finito ele fala da impersonalização, da ilusão Não é pessoal Não é pessoal e é nada Eu não preciso mexer com a vida de ninguém, porque a vida de todo mundo é Deus. Essa é a verdade. Certo? Agora, quando a pessoa... É, vamos supor que esse... Aqui